Fala galera, aqui é o Abut e sejam bem-vindos a mais um React de Edward Vault Battle Simulator. E hoje com esse super desafio que começa com uma super prensa hidráulica gigantesca, depois temos um triturador giratório super maneirão, depois uma lâmina rapidona giratória, caraca, nossa, um Cave Troll, que massa, um Cave Troll, e no final, garras robóticas, mano, o Cave Troll é muito forte, oh, oh, oh, olha essa prensa hidráulica, mano, a hidráulica, pra quem não sabe, ela elimina qualquer unidade. Pode ser a unidade mais forte do jogo, ela elimina. Não tem como escapar dela. Só passando rapidão mesmo. Teresinossauro. Teresinossauro foi esmagado. Caraca, velho, dois dinossauros que eu nunca vi. Eu acho que são mods. Ou o jogo criou dois dinossauros que eu nunca vi do nada, ou são mods. Eu tenho quase certeza que são mods. E eu não sei dizer qual é o nome desses dinos. Comentem aqui embaixo, porque quando eu não sei os nomes, comentem aqui embaixo para ajudar o Abut. Mickey da Deep Web, Bob Esponja Calça Quadrada e Luigi Esmagado. Caraca, só o Bob Esponja tá vivo, mano. Passou pela lâmina giratória e vai enfrentar o Troll da Caverna. Mano, olha a força desse Troll. Acabou com o Bob Esponja Mas também o Bob Esponja contra um Troll Não tem nem comparação, né? Búfalo asiático e o Urso Polar Búfalo asiático foi jogado E o Urso Polar vai levar Nossa Ih, não deu nem tempo, mano O Troll acabou com ele Ah não, tá vivo ainda O não conseguiu, como assim? Ah, então Os braços robóticos são Em defesa das unidades eles, elim... Eles eliminam o Troll. Então, se a unidade passar pelo braço robótico, conseguir escapar do Troll, é GG. Vitória do Urso Polar. Esmagadão. Agora sobrou dois gurilões Levou uma laminada, foi jogado no oceano. E agora é só velocidade, mano. Essa parte... A unidade tem que acelerar muito, porque se ele passar lá pelo braço robótico, é vitória. Agora, Monstro Cinza e Monstro Verde. Ó, o Monstro Cinza passou. E temos também o Pink, né? O Monstro Rosa. Levou também. Monstro Cinza acelerou. Será que ele vai conseguir passar? Eles podem eliminar também o Troll, né? Mas é muito mais difícil. Eliminado, se explodiu todo. Galera, é o seguinte: não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Pra ajudar o Abut a chegar a 500 mil inscritos. Caraca, mano, outro jacaré que eu nunca vi, hein? Modificado também. Ó, essa unidade era uma unidade muito boa pra vencer. Só que ele caiu em cima do Troll da Caverna. Até agora, só o Urso Polar conseguiu ganhar. Olha isso, mano. Cara, olha o esquilo da Era do Gelo. Essa unidade eu nunca pensei que ia aparecer nesse jogo. Todos esses três são unidades modificadas, galera. Feitas com mods. São massas demais. E os mods estão ficando cada vez mais legais. O Cave Troll é feito com mods também. Olha lá. Amigão que parece uma galinha. Um pavão, sei lá, conseguiu finalizar. Agora, carinha do Roblox... É eu... o... Caraca, esqueci o nome desse jacaré, mano. Carneficina ali. Caraca, esqueci o nome do jacaré, galera. Sum... Meti... Sumiu da minha cabeça o nome desse jacaré, mano. Caraca, eu já falei mil vezes. Montegumer. Lembrei, o nome do jacarezão é o Montegumer lá do Five Nights at Freddy, Mano. Outros animais modificados Agora animais selvagens com os cervos Cara, eles são rapidões, hein? Eu acho que um deles vai conseguir sim, mano É só acelerar, manos Olha o Bambi O Bambi vai conseguir Boa demais, Bambi Próximos desafiantes Batman Vem que o Batman vai ser esmagado? Muito lento Rendeu uma bela numa uma explosão Robin se lascou também E agora o Venom Vai passar, passou Será que eu passar? Passou, passou pelo triturador Agora vai levantar E se tiver sorte Vai conseguir chegar no troll Pô, cara Mas toda vez eles caem em cima do troll Olha a força do Troll de lançar, velho. Jogou lá pra longe. Nossa, mano, o Yoshi. Pirate e o Yoshi. Fazia muito tempo que eu não via ele. E é uma das unidades que eu mais gosto, mano. Caraca, Yoshi, você merece... Ah, não. Vacilou, mano. O Yoshi só é bom no mundo do Mario. Porque aqui no Animal Vault ele nunca é bom. O Pirate não... Caraca, o Pirate não ativou o... O Troll? Que estranho, mano. O que será? O que será? Vitória por W.O. do Pirate Ele... Caraca, e o Verdão também? Nossa, velho, o Verdão deu tô, tô. Caraca, mitaram Mitaram demais essas unidades, mano E pra finalizar esse desafio Temos o Giganotossauro Que foi esmagado O Indominus Rex, muito maneiro e modificado E o T-Rex que foi esmagado Mano, todos modificados Que não fazem parte do jogo Caraca, todos eliminados. Galera, com esses últimos desafiantes que são modificados pelo jogo... Ficou muito massa também. Eu vou indo pro próximo desafio. Será que ele vai ganhar? Se lascou. Bora pro próximo. Esse é o próximo desafio com armadilhas. Mano, e olha isso. Olha essa passarela, cara. Tipo uma escada vai descendo dá uma super armadilha de espinhos com um super soco E temos também o Kellenken Que é essa ave pré-histórica E o mamute também, que todo mundo conhece E pra quem não sabe, essas unidades foram lançadas pelo jogo Não são mods não, cara Teve uma atualização que eles lançaram novos animais pré-históricos, eu achei demais. Olha isso, cara, o soco dá direto no espinho. Bora lá, deixa o like e se inscreva no canal, porque lá vem o búfalo africano, o rinoceronte, o hipopótamo e a girafa. O búfalo asiático já se lascou, foi espetado, a girafa se lascou também e o hipopótamo se lascou. Mano, dá pra ver que esse desafio tá muito difícil. Será que os animais modificados pelo jogo vão conseguir? Robin Batman em Carnificina Ó, oh, tão indo bem Agora é sorte Passou um Carnificina se lascou, foi azarado Mano, agora eu acho que essa daí é a mais difícil de todas Ah não, mano, o Batman merecia muito ganhado. Ele deu um mortal por cima da luva Mas não deu certo Ó, oh, esse daqui são os novos animais pré-históricos lançados pelo jogo, mano. Ó, oh, temos o rinoceronte chifrudo, temos o tigre dente de sabre e esse outro eu esqueci o nome, é um nome bem complicado. Temos o mamute que tá como boss. Caraca, o mamute vai acabar com todo mundo, mano. Próximos desafiantes, Demogorgon, carinha, avatarzinho, Freddy e outro avatar. Mano, ó, oh, é muito difícil. Quase conseguiu. Fred se lascou, agora o Avatar deu um pulão e levou. Caraca. Carnotauro, Alossauro e Carcharalodontossauros. Levou. Se é compridão, leva a navalhada e é eliminado. Carcharalodontossauros, o dinossauro com o nome mais difícil do mundo, foi espetado pela cabeça e perdeu. Pirate, que venceu, mano, de W, o último desafio. Ele foi o que mais mitou. Temos o Bob Esponja e temos o Luigi. Passaram, sortudos. Quase levou no nariz, Luigi passou, vai dar um pulo. Mano, engraçado que tem o Luigi e não tem o Mario. O Mario eu acho que eu vi só uma vez nesse desafio, hein? Será que é mais difícil fazer ele? Se lascaram. Tem nichos, cefalossauro e criolofossauro. Mano, eu quero ver alguém que decorou todos os nomes dos ginos igual eu, Não é fácil não, mano. Ó, oh, mas os que tem o super salto conseguem passar. Só que o problema é que eles dão direto num super mamute assassino. Ó. Oh. Olha, cara, levou o mamute pro abismo. Morreu os dois. Boxevo, uma das unidades que eu mais gosto do jogo. Cartoon Dock, Formiguinha Azul. E o Boni Mano, eu amo Bone é, é um dos mods do jogo mais bem feitos. boxebus se lascou. Formiguinha conseguiu passar. E Cartoon Dog também. Mano, até agora ninguém conseguiu chegar no Kellenken, que é aquele passarinho ali em cima. Ele sempre cai no mamute, mano. E o mamute não tem como. Só se ele tropeçar e cair. Se o mamute tropeçar e cair, é GG. Olá! Ah lá, GG da Formiguinha Azul Palmas pra ela Mano, essa unidade eu não tenho certeza do nome dela Mas eu acho que é o Monstro Cinza Se não for, comentem aqui embaixo Se lascou E esse é o Pink e o outro é o Green Pink Levou, espetou Ó, ficou preso nos espinhos, mano E se lascou Espinossauro, o meu dinossauro carnívoro preferido. Não é o T-Rex, galera. É o Espinossauro. Eu acho ele mais massa. E o T-Rex. Se lascaram. Dinossauros não estão se dando bem nessa, nesses desafios. de Deep, Monte Goomer do Five Nights at Freddy e os carinha do Roblox. Caraca, velho. Carinha quadrada do Roblox Levou Levou de novo E virou Picadinhos Tiff Azubabão E Purple Foi Azubabão Foi Azubabão, Azubabão conseguiu Não, levou bem no finalzinho Uma luvada Purple, Purple se lascou Que isso galera que desafio difícil Ogro, o demônio e o flagelo Que participam um pouco desses desafios, mano Eu prefiro as unidades coloridas As unidades modificadas Mas beleza Ele foi a cabeça, se espetou todo Mano, eu gosto das unidades modificadas Porque elas explodem quando, quando acaba o desafio Quando elas são eliminadas Isso deixa o vídeo muito mais massa Corozão se lascou Ó, oh, uma unidade pode vencer o gorila que tá com o machadão. Mas não deu conta, se lascou. Tartaruga Zinja, galera seguinte, pensei numa super palavra secreta. Então se você assistiu o vídeo até aqui, comente aqui embaixo nos comentários. Mamutão. Mamutão é a palavra secreta que eu tava esperando pra quando a unidade chegar no mamute, mas não chega nunca. Então, já falamos. Palavra secreta, mamutão. Comente aqui embaixo nos comentários que eu vou dar um super coração no teu comentário. Galera, é o seguinte: com esses últimos desafiantes, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agora estão com o Reddy e com o Venom. Caraca, ninguém venceu o desafio, velho. Ninguém venceu o desafio. Olha o Venom, olha o Reddy. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço, valeu e tchau.